Fala pessoal, beleza? Breno Quintanilha aqui e eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente aqui nesse canal tá perguntando, tá? Tá fazendo a seguinte pergunta. Será que o curso Robô Milionário, do João Pedro, serve para eu fazer pelo celular? Eu só tenho um celular, não tenho computador, quero começar a fazer o curso, mas eu quero saber se eu consigo ganhar dinheiro com esse curso só usando o celular, tá? Eu vou te dar a minha opinião sobre... O uso do celular trabalhando com marketing digital e se vai funcionar para você, tá? Primeiro, para você assistir às aulas do curso pelo celular, top! Show de bola! Você vai conseguir tranquilamente assistir às aulas pelo celular, tá? Isso aí já, já é uma resposta positiva que eu dou para você. Você vai conseguir estudar o curso Robô Milionário pelo celular. Agora sobre Colocar em prática o curso será que eu consigo colocar o curso em prática utilizando o celular? Agora eu vou dar a minha opinião, gente. Eu trabalho pelo computador, conforme você tá vendo aqui ó. Eu coloco em prática o curso Robô Milionário pelo computador, é porque eu gosto. Tá, eu vejo mais praticidade colocando o curso em prática pelo computador, mas isso é o meu gosto. Tá, mas agora eu conheço alunos que faturam 7 mil reais por mês. 5 mil, 4 mil por mês, com as técnicas do curso, usando só o celular. Tá? Muitos usam só o celular para colocar em prática. E realmente, existe a possibilidade de você estudar e colocar em prática só pelo celular. Eu, particularmente, não gosto. Eu me sinto mais à vontade trabalhando no notebook. Mas você é um cara empreendedor, sangue empreendedor. Você quer começar a trabalhar nessa metodologia do curso é, do curso Robô Milionário, mas você só tem um celular. Não é porque você não tem notebook que você não vai começar nesse mercado. Se você tem esse pensamento, cara, ótimo, mano, você tem tudo pra dar certo, tá? Você tem tudo pra conseguir os seus primeiros resultados trabalhando com a metodologia do curso Robô Milionário, beleza? Então, pessoal, se você não tem o um notebook e você quer colocar o curso em prática, estudar e colocar em prática pelo celular, eu recomendo, beleza? Eu recomendo porque eu sei que tem alunos aí que ganham R$7.000, mil por mês somente usando o celular, depois que aplicou as técnicas do curso Robô Milionário do João Pedro. Beleza? Eu espero ter tirado a sua dúvida, o link do site do curso vai estar aqui embaixo, caso você esteja querendo comprar o treinamento, tá? O link vai estar aqui embaixo. Deixa o seu comentário aqui embaixo só para eu saber se esse vídeo te ajudou, se você era uma pessoa que estava buscando informações para saber se realmente dava para estudar o um curso pelo celular, beleza? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Compartilha esse vídeo também para me dar uma moral, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí e eu espero ter realmente te ajudado. Até o um próximo vídeo. Valeu!